No vídeo de hoje eu vou te ensinar três formas de se vestir com muito estilo sem precisar usar muitas cores. Olá, meu nome é Marcela Damaso, eu sou consultora de imagem e estilo pessoal e eu ajudo mulheres a construírem um estilo próprio do absoluto zero. Se você ainda não me segue nas redes sociais, eu estou no Facebook, Pinterest e Instagram. É o arroba Marcela Damaso. E aqui no YouTube você pode já deixar o teu like, porque eu tenho certeza que você vai amar esse vídeo. Aproveita, se inscreve e ative o sininho para ser avisada todas as vezes que eu postar um vídeo por aqui. Bom, eu resolvi trazer esse tema aqui para o canal porque eu, assim, eu tenho visto um mito gigantesco no mundo da moda, principalmente entre criadoras de conteúdo de moda, é, blogueiras... E consultoras mesmo, de imagem e estilo pessoal. O que elas querem, o que elas falam sempre, né, para suas clientes, é que usem muitas cores. Então, é, uh, não fique, é, fique fora do óbvio, use cores, use o amarelo, use a cor tendência, agora a Pantone lançou tal cor. Às vezes a pessoa nem sabe, né, a cliente nem sabe o que fazer com essa informação. E o que eu acho mais complicado ainda, mais, assim, Sabe o que pega mesmo? É que muitas vezes, eu não estou generalizando, porque eu sei que tem muitas, mas muitas profissionais, consultoras de imagem e estilo pessoal que são muito competentes e se tem realmente àquilo que a cliente dela quer, aquilo que ela precisa. Ela consegue fazer esse casamento perfeito. Mas, por outro lado, tem aquelas que... né tá na moda parece que tá na moda você consultora, então você faz um curso em algum lugar ou você pega na internet eu vejo muitas professoras que pegam na internet e aí já conseguem repassar para cliente para aluno e a questão é você você não se preocupa com a, a individualidade da tua cliente e você fica lá enfiando cor enfiando estampa modelagem tendência sem ao menos cogitar se ela quer ou não quer, se isso faz parte ou não faz do estilo dela. Apenas, né, só de olhar o... o... Nem, nem faz aquela entrevista direito, só olha ou a cliente mesmo fala não, eu quero usar muitas cores e tal. E não, não entende o que tem por trás dali. E aí vai falando, olha, tem que usar isso, usar amarelo, usa, Sabe, eu já ouvi muito disso, principalmente porque eu sou consultora por que, que você não usa cores? Nossa, amarelo fica lindo pra você, usa vermelho, usa pink, usa isso, usa aquilo. Nossa, que estampa linda, combina com você. E o que eu vejo é que as pessoas não têm nem ideia de quem eu sou. As pessoas nem me conhecem, porque as que me conhecem sabem o que eu uso, o que eu não uso, o que eu gosto, o que eu não gosto. Pra chegar e me dar uma dica, pra chegar e falar, olha, eu acho que isso ficaria legal em você. Ter uma paleta de cores ajuda bastante. Não vou negar e falar, nossa, eu sou completamente contra, não faça teste de coloração pessoal, porque isso é furada. Eu só acho, né, penso aqui comigo, que isso deveria ser uma escolha, não uma imposição. Ah, quando você fizer o teste de coloração pessoal, você vai ver que a tua vida vai mudar. Não vai mudar, você vai continuar usando a mesma calça que não agrega nada no teu estilo, você vai continuar com o mesmo guarda-roupa lotado, vai continuar usando o mesmo uniforme, a única coisa que vai mudar, se mudar, é que você vai comprar, né? Continuar comprando errado, infelizmente. Mas você vai continuar comprando as mesmas peças, só que em cores diferentes. Se você comprava sempre azul, verde, branco... Ah, não. Sua paleta, você vai usar o rosa, o vermelho e sei lá eu mais o quê. Entende? Que aí não, não adianta, não, não funciona isso pra você. Então, paleta de cor... É, teste de coloração pessoal não pode de maneira alguma ser uma imposição. Você tem que saber, você tem que estar no controle ali da tua vida, do teu estilo, para você saber aquilo que é certo e aquilo, que, né, aquilo que, que cabe em você e aquilo que não. Aquilo que vai melhorar a tua vida e aquilo que vai, te, né, que vai te dificultar muitas vezes na hora de se vestir, na hora de se arrumar para o trabalho, às vezes. Perdeu a hora, tá com pressa, não sabe o que vai colocar, porque você abre o armário e tá lá cheio, né, aquele arco-íris. E você não sabe o que combina com o que. Então, eu só acho, né, penso, sim, na minha humilde opinião, que a o teste de coloração pessoal não deveria ser uma imposição, deveria ser uma escolha da cliente. Mesmo porque existem várias mulheres, uh, consultoras de estilo, fashionista, editoras de revista que não tem, no seu estilo pessoal, aquele mundo de cor. Elas usam só uma paleta, só um preto, usam muito branco, ou tons pastel. É assim que funciona. Então, tira isso da sua cabeça que você precisa ter cor. Você precisa daquela calça verde. Você precisa comprar aquela blusa amarela, senão você não vai ser uma mulher estilosa e seu guarda-roupa não vai ser inteligente, que é um dos maiores mitos também. Eu acho muito mais penoso ainda para essas mulheres que ainda estão iniciando o seu processo de construção de estilo, de imagem e estão construindo um guarda-roupa inteligente. O guarda-roupa inteligente tende a quê? A ser inteligente, óbvio, para quem usa. Então, ele vai ser prático, ele vai ser mais prático, ele vai ser mais confortável, ele vai ter os elementos que você precisa ter num guarda-roupa. Os elementos que você precisa ter na tua imagem, você vai encontrar no teu guarda-roupa. Então, quando você começa a acumular cores e aquilo não tem nada a ver com o teu estilo, teu guarda-roupa não fica inteligente. Ele vira uma salada de informação que você não consegue fazer as coordenações necessárias. As coordenações que vão ficar legais para você. Aí é que bate o medo, aí você acha que você não é criativa, você acha que você não tem estilo nenhum... Você fica pensando que todo mundo se veste bem, menos você. Pensa que nunca vai conseguir se vestir bem. E às vezes, o ajuste é só na cor. São detalhes. São pequenos detalhes que vão ajustar o teu estilo. Além do que, um guarda-roupa com menos cores, eu não estou falando para ser um guarda-roupa branco, preto, cinza ou só com tons neutros. Com uma menor quantidade de cores você consegue muito mais assim, deixar ele assertivo, combinações, fazer combinações assim ó, fáceis e super práticas para o seu dia-a-dia -dia, do que você ter aquela, né, aquela extensão, aquela, aquele mundo de cores que você fica Nossa, assim, não vou usar... aí começa, né? Não vou usar o verde com o amarelo porque nossa, muito Brasil. Rosa com verde, ai, porque é muito mangueira. Entende? Você não consegue fazer as coordenações porque você ainda não definiu lá atrás seu gosto pessoal, você não tem autoconhecimento, não fez nenhum exercício de observação e isso influencia bastante. Então, hoje eu vou te dar de bandeja essas, essas três formas de você ser muito estilosa com as peças que você tem, sem usar muitas cores. Vamos lá, então? Bom, eu vou começar com preto no branco, né? Como vocês podem ver, eu estou aqui toda trabalhada no branco e preto. Eu adoro essa combinação, acho super clássica e funciona muito bem para o meu dia a dia. Se você acha que não funciona para o teu, tenta entender o porquê. Às vezes, é você é uma pessoa super colorida, você precisa de uma cor. Precisa estar inteiramente colorida ou você consegue usar um preto e branco, um colar vermelho, um batom um rosa, um pink, a cor da unha ou uma bolsa... Então, você tem que entender também por que você gosta e por que não gosta das coisas. Preto no branco, branco e preto, é aquela combinação que você não perde tempo na combinação, porque você sabe que tá certo, você sabe que ficou legal. E isso, eu tô falando de cor, não tô falando de textura, não tô falando de tecido, não estou falando de modelagem aqui. Eu estou falando basicamente da cor. Você sabe que vai ficar legal, né? porque é uma combinação é, clássica, e super testada e que funciona para a maioria das pessoas. Ela é clássica e funciona em diversos estilos. Não precisa ser só tradicional ou só muito clássica, muito básica. É aquele básico bem cool. Aquele básico que te deixa bonita, te deixa sempre... Eu acho super engraçado isso porque é uma combinação que parece que você está sempre na moda. Que você é, sabe aquela pessoa meio subversiva, que sabe... Você tá ali usando aquela listra, aquela, ou pode ser um poá, um grafismo, qualquer coisa assim, uma estampa, ou usando mesmo uma blusa branca com uma calça preta, parece que aquilo ali é o, é o ápice da mulher estilosa. E a pessoa só tá vestida com branco e preto. Mas aí, o que, que vai te destacar, né, nesse mar de preto e branco que as pessoas estão usando? Que as pessoas vão usar, não sei, é a forma que você vai usar. É isso que vai influenciar e que vai te deixar diferente. É modelagem, é o tipo de estampa, é a tua criatividade que vai estar que vai tá em jogo. Então, você pode usar uma estampa, uma camisa bem clássica, por exemplo, para um trabalho ou para você fazer um high-low. Então, você vai colocar um listradinho branco e preto. Ou você vai colocar um macacão todo branco e colocar um colete por cima. Isso funciona bastante. Então é criatividade, é, observação, observar modelagem, caimento, tecido. Qual parte que você quer destacar do teu corpo. Tudo isso vai influ influenciar no, na tua imagem e o que você vai comunicar com a tua imagem. Então aqui eu separei três imagens para vocês verem. A primeira aí um pouquinho mais diferenciada que você vê a moça com uma calça branca uma camiseta preta, normalmente é o contrário que as pessoas usam, só para vocês verem que funciona e fica muito, muito legal. Óculos escuro preto, bolsa preta, sapato preto, só o branco ali destacando. Então, você tem ali aquela parte da calça que dá aquela, né, dá aquele destaque e o resto tudo preto já para dar aquele contraste legal mesmo. Aproveita e observa a modelagem da calça, ela não é uma calça skinny, não é uma calça fit. Ela é uma calça um pouquinho mais afastada do corpo, mas também não é aquele oversized, né? Aquela coisa bem afastada, grandona. Tudo isso a gente observa não só pra gente comprar, copiar, roubar o look. É pra ver o tipo de calça que você gosta e o que você não gosta. De repente, ah não, essa calça aí não vai valorizar meu quadril. Eu acho que meu quadril é muito largo e eu não uso calça desse jeito, com pregas e tal. Prova, viu? Gostou? Beleza. A segunda bem mais clássica. É calça preta, camisa branca, mas tá assim, sem estilo. Entende que a postura dela, a modelagem mais ampla também, dá todo um, um, um estilo pra ela, dá uma graça nesse look, não fica aquele básico, aquela coisa que você fala, nossa, é, parece que ela tá indo trabalhar, né, e assim, bem pejorativo, né, trabalhar porque é aquele uniforme feio, calça preta e camisa branca que eu sempre falo aqui. Então tá assim, é a qualidade do tecido, a modelagem, como você se porta, cabelo, sapato, acessórios, tudo isso influencia e tudo isso importa sim. Aqui é uma saia bem curtinha, branca, com uma bela de uma fenda, botinha, preta e blusa preta. Mais ou menos na pegada da primeira, do primeiro look inspiração que eu mostrei pra vocês. Entende que a saia poderia ser uma saia de malha longa, poderia ser uma saia plissada, poderia ser um monte de coisa, mas ela escolheu a saia mini, uma mini saia e linda, maravilhosa. Então tem que prestar atenção nisso também. O preto e branco ajuda bastante, mas a base lógico é a modelagem da peça. são as peças que você vai escolher. E se você é fã? De uma cor só, você ama aquela cor? Os looks monocromáticos são feitos e são perfeitos para você. Então, é assim, é super simples. Para você fazer um look monocromático, né, vai ter uma cor, você vai pegar uma cor qualquer que você goste muito e vai montar teu look baseado nisso. Então, pode ser uma cor forte, pode ser um vermelho fogo, um vermelho bem vivo, pode ser uma, um tom mais... Uh, mais calminho, um tom assim mais pastel, pode ser um rosinha, um azulzinho, um amarelo, pode ser um neutro, pode ser o, o branco, pode ser o bege, o nude, um marinho, um vinho. Então todas essas cores que você gosta e gosta muito, você pode fazer um look monocromático. Não precisa aí ficar quebrando a cabeça, né? Eu falei do branco e do preto, puxa, mas eu não gosto de roupa branca. Eu ainda tenho alguns preconceitos com roupa branca, eu não vou usar. Não tem problema nenhum, usa tudo preto, usa tudo rosa, usa tudo pastel. Porque a intenção aqui não é você combinar as cores, mas é usar a cor de forma intencional. Não, ah, eu gosto de rosa, vou usar rosa. Não é por aí, você vai fazer algo intencional, não vai sair combinandinho. Pus uma calça rosa, pus a blusinha rosa, o batom rosa, a maquiagem rosa, pus um laço no cabelo rosa sapato, bolsa, joia, né, aí você fica ali parecendo a Barbie. Não é essa a intenção, é você agregar e usar com intencionalidade cada tom ali que você colocar desse look monocromático. E assim como os looks preto e branco, a modelagem influencia muito, mas muito mesmo. Então eu sempre parto assim, né, do, do zero até cem, para vocês entenderem. Se você pegar uma modelagem super justa, você vai comunicar uma coisa que é totalmente diferente, por exemplo, de uma, uma modelagem bem oversized, bem largona. Isso influencia sim. Vai ficar bonito ou feio? Isso vai do teu gosto pessoal. Só tô aqui te dando né, de bandeja essa dica, falando que você precisa entender aí qual que é uh, o teu gosto pessoal e pra onde que você pende mais. Também você pode fazer um look super equilibrado que não tem problema nenhum. E é muito legal porque você consegue brincar né, com essas proporções, como eu falei, um look muito justinho, muito oversized. Brincando com isso, você já sai completamente daquela coisa combinandinho. Principalmente se for uma roupa bem afastada do corpo, bem largona mesmo. Porque você sai do senso comum, daquele igual os conjuntinhos que se usa muito hoje. Conjuntinho rosa, vermelho, verde, azul. Eu lembro que há uns dois ou três anos atrás estava no auge, conjuntinho rosa. E as modelagens estavam bem amplas. Então, assim, ninguém ia parar e falar, nossa, tá trabalhando na, sei lá, na Mary Kay. Não estou falando que quem trabalha na Mary Kay, a gente não tem nada disso. Mas aqui é a Mary Kay, né, curte lá o lance todo rosa. São coisas que você vai entendendo, que você vai pegando para colocar no teu estilo e vestir de forma intencional. Isso é muito importante. Então vamos ver aqui esse look, né? Acabei de falar do conjuntinho, olha só como ele fica bem legal. Mesmo no azul, né? Aquele tom que não é vibrante, que o pessoal adora fazer com look monocromático. Super oversized, muito legal, super descolado. Mesma coisa vale também pra esse conjuntinho. Terracota, maravilhoso. Você vê que você tem estilo, mas você não precisa estar tá com um pink, um verde, uma estampa, um mais tampa de oncinha jogando tudo nisso e lenço. Aquele monte de truque de estilo que te sufoca. Não precisa. Eu sempre falo isso. Não precisa. Se liberta das regras. A melhor coisa que você vai fazer na tua vida é se libertar de regra de moda. Isso aí só amarra tua vida. Só amarra o teu estilo. Você não consegue construir um estilo próprio. Um estilo bacana que diga quem você é. E para completar esse vermelho maravilhoso... Olha como a cor é gritante, né? Aquele vermelho aberto, mas ele é lindo. É lindo. Precisa colocar um verde aí? Precisa colocar um azul? Ah, vamos combinar cores, vamos colocar roxa, amarelo, vermelho. Não precisa. Se você não for uma pessoa uh, toda colorida, não tem o menor, sabe? O menor porquê de você querer usar tantas cores. Ah, mas eu gosto de cores bem vivas. Use. Pode usar um amarelo um azul royal, um vermelho, como está aqui na foto, né? Desses looks e inspirações que eu trouxe para vocês. Então, você pode ir pastel, neutro, uma cor forte, vibrante, ficar no branco e no preto, isso realmente, quem vai editar é o teu gosto pessoal e como você se porta, como você se vê bem, como você fica bem com esses looks, com essas cores. O terceiro e último truque, o terceiro e último elemento que eu trago pra vocês é o ponto de cor. Esse é um dos truques mais fáceis, assim, é bizarro como é fácil. Não necessita de conhecimento de moda, não necessita de ter ou não ter estilo, não precisa de nada dessas coisas que ficam ali, sabe, martelando na tua cabeça que você precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, precisa saber para poder fazer. É um truque muito, mas muito fácil mesmo. Principalmente para você que gosta de looks monocromáticos e quem gosta de branco e preto também. Então, esse terceiro elemento, ele entra assim mesmo para deixar o teu look um pouco mais colorido ou bem mais colorido, dependendo da cor que você vai colocar. E deixar também bem estiloso. Muitas vezes, vocês compram é, alguns elementos... Vocês gostam, muitas vezes, pela cor, ou porque estava muito bonito em alguém, ou porque sua amiga comprou e ficou lindo nela, né? você comprou também, mas não consegue usar. Isso é super natural na, nas mulheres que ainda estão né, iniciando a caminhada de construir um estilo próprio, uh, que estão começando ainda a construir um guarda-roupa inteligente, né, aquele que vai funcionar, que vai ornar. Então, por exemplo, comprou aquele sapato vermelho, aquele sapato pink, maravilhoso, e aí, você não tem onde usar. Aí, ah, é muito berrante, não consigo. Vou usar com o quê? Ou você cai naquela besteira de fazer tudo combinandinho, né? Aí põe a calça jeans, põe a camiseta vermelha, o, a pulseira vermelha, o negócio do cabelo vermelho, não sei o que é vermelho. E aí sai toda combinandinho. Todo mundo olha e fala: tudo bem, né? A moranguinho chegou. Ou você pode colocar isso como ponto de cor das formas que eu falei, pode usar um look monocromático branco, terracota, um rosa, o rosa tá combinando bem com vermelho, pode usar tudo vermelho também, aí você fica, né, cai no, no, no monocromático, mas a ideia aqui é você colocar com um ponto de cor, você pode usar também uma calça jeans, com uma camiseta branca e colocar aquele sapato maravilhoso pra destacar. Sim, é uma cor para destacar, pode ser o pink, pode ser o neon, é algo para destacar, é um ponto de cor que vai deixar aquilo ali mais vivo, mais bonito, mais atraente. Eu coloquei aqui uns looks com umas combinações bem coloridas, mas que não gritam. Sabe quando você, sei lá, você tem aquela tia que usa tudo quanto é estampa e é tudo muito colorido, que ela fala, ah, eu sou alegre, eu gosto disso, e você olha e fala, caramba... Tá, você é muito alegre, mas você é muito brega. Lógico, você não vai falar pra pessoa, mas você vê e fala, hum, isso não tá legal. Ou aquela amiga que chega toda exuberante, achando que tá arrasando com aquele monte de cor, porque ela aprendeu, porque viu no YouTube, que dá pra colocar cor, que você precisa pra você ser estilosa, você precisa ter cor. E ela chega lá com aquela salada de cores que você não entende nada. Coloquei essas cores exatamente para você ver como dá, sim, para você ter um estilo muito legal, muito bacana, sem parecer que você tá indo para um carnaval. Então, esse primeiro look tem o quê? Tem uma calça preta, ou um marinho, não sei, não dá para ver direito, mas com um neon. Gente, uma blusa neon. Onde que você imaginar que o neon fosse ficar assim? Tão bonito, tão chique, tão estiloso. E para completar. Ela tá com a bolsa estampada, com tons do look dela. Tem como dar errado isso, gente? Não tem. Precisou combinar? Colocou a calça de cor escura, aí colocou neon. Aí vai, né? Pulseira neon, brinco neon, não sei o que neon, sapato neon. Não precisa. Sapota sapato até nude, porque é um ponto de cor, é aquele ponto que você vai acender, aquele ponto que você vai chamar atenção. Você quer chamar atenção pra onde? Pra parte de cima, pra parte de baixo, pra um acessório? Assim como no segundo look. Lembra? Acabei de falar. Calça jeans e camiseta, mas nossa, que calça jeans, né? Podia ser uma básica? Poderia. Poderia ser uma skinny, super skinny? Sim. Poderia ser mom jeans? Poderia. Poderia ser qualquer calça jeans. Aí o que eu quero que você veja é o ponto de cor. Ela elegeu o que? O vermelho. Tá combinandinho? Não tá. Mas combina o vermelho do, da bolsa com o vermelho do sapato. Não tá aquela coisa moranguinho, aquela coisa que, nossa, você fez tudo certinho pra ficar tudo combinandinho. E aqui põe o um batom vermelhinho, ponho a unha vermelha e sai. Não tá assim. Eu falo, tá, eu tenho uma bolsa, tenho um sapato e vou usar. Pronto. Seguindo a mesma narrativa do neon, olha o poder desta saia. E o que mais me chama a atenção aí é que a gente tem algumas cores que são bem vibrantes. Então você tem a estampa da camiseta, tem o neon e tem a bolsa que é rosa. Então assim, tecnicamente seria para o rosa puxar ou o neon. E aí combinou muito bem, coordenou muito, assim super, ficou, ficou muito descolado tá chamando atenção para onde? para saia, a saia é maior, a cor dela é mais é, mais intensa, né? Ela é mais viva, um neon, poxa. tá aparecendo que a mulher foi, né? foi desfilar na mangueira, que tá de rosa e verde, não tá? então é como você combina esses elementos, é como você faz toda a combinação de cores. A modelagem, qualidade do tecido, caimento das peças também é super importante. Todos os vídeos meus, praticamente todos eu falo de qualidade de peça. Qualidade de peça não é peça cara, tá? Tem nada a ver uma coisa com a outra. A qualidade você nota no toque, no tecido, no caimento, nos aviamentos. Eu conheço muita loja aí que vende camisa 300, 400 reais que compra tecido, que não vale nem 50 reais o metro. Então, não é sinal de, de qualidade a peça muito cara. Você precisa também conhecer um pouquinho, né? Ter aí esses elementos para você conhecer e entender o que faz uma peça eh, ter qualidade para você conseguir colocar isso na tua imagem, para tua imagem também conseguir comunicar isso. Eu espero de verdade que isso tenha aberto a tua mente para essa questão de cor, do que você pode ou não pode usar, você pode usar tudo. O que eu penso é que a gente tem sempre que usar as coisas com intenção, se não, não adianta. Não adianta você usar um verde porque está na moda, se não faz a menor sabe, a, vai fazer a menor diferença para você, se aquilo não tem nada a ver com o teu estilo. Então procura usar as cores que você gosta, constrói uma paleta que você gosta, tem autoconhecimento para quando você fizer, se fizer um teste de coloração pessoal, você já consiga levar essas informações e falar, olha, tudo bem, né? Deu isso aqui, mas esse tipo de cor eu não uso e tal. Você tem que ter essa liberdade também de falar, olha, eu não gosto de azul. Nossa, mas azul casa super bem com a tua pele. Com... Não, eu não gosto de azul, não vou usar. Por quê? Por causa disso, disso, disso, daquilo. Pronto. Para você não ser guiada a ser... Uh, sabe, guiada a usar algo que você não quer só porque alguém em algum momento falou que mulheres com estilo são mulheres que usam muitas, muitas cores ou mulheres que usam muitas cores são aquelas mulheres que perderam o medo da cor eu não tenho medo nenhum de usar cor eu só não gosto de usar muitas, muitas cores sigo basicamente esse, essa tríade que eu passei para vocês preto e branco monocromático e ponto de cor Acho que isso combina muito mais comigo do que eu ficar inventando cor análoga. Tem gente que fica bem. Eu gosto nas pessoas, mas eu não gosto, não faz parte do meu estilo pra mim. Pra mim não rola, não funciona. Mas funciona muito bem pra muita gente. Então eu tomei essa decisão de não usar cores porque eu sei o que eu gosto e o que eu não gosto. Eu também tomo a decisão de comprar uma calça amarela mostarda, por exemplo, que eu tenho uma... Porque eu gostei muito da calça. E ela combina com uma porrada de outras partes de cima do meu guarda-roupa. Então tenha sempre isso em mente. Que você pode, deve escolher. Você é livre para fazer as suas próprias escolhas. eu espero realmente ter ajudado. Você e eu gostaria de ajudar mais pessoas ainda, mais mulheres que estão ainda presas, agarradas nessas regras de moda. No disse que me disse que a fulana tal falou que eu tenho que usar muita cor para ficar mais bonita, mais estilosa. Eu tô te provando aqui por A mais B que não, você não precisa de cores. Como eu quero levar isso para mais pessoas, eu gostaria muito que você me ajudasse, deixando o teu like aqui e compartilhando com alguém pode ser uma prima, pode ser alguém do trabalho, sua mãe, sua sogra, sua irmã, alguém que precise ouvir isso, que você olha assim sutilmente e fala, olha, talvez você não precise tanto do colorido, talvez mais elegante no teu caso, ou mais bonito, né? seja isso, você fica melhor assim, vai direcionando mais a pessoa para ela também entender. Não é para deixar todo mundo com tom neutro, não, ou branco e preto. É realmente para a pessoa ter a, a opção de escolha então eu fico por aqui mas a gente continua se vendo se falando lá pelas redes sociais tá? no arroba Marcela Damaso até o próximo vídeo